E boas assim a mais vídeo aqui no canal e desta vez eu vou fazer aqui um tipo de vídeo muito diferente mas muito mesmo. Não vou fazer gameplays nem porra nenhuma dessas mas sim dar a minha opinião sobre alguns assuntos do YouTube. Isto vai ser uma série basicamente que eu vou fazer sobre falar coisas de, do YouTube em geral. Não só do YouTube português nem do YouTube inglês nem do YouTube brasileiro nem porra nenhuma dessas mas sim fazer do YouTube em geral. Basicamente, hoje eu vou falar das tendências do YouTube. Do YouTube todo, sim, as tendências do YouTube. Que estão uma bela merda, na minha opinião. As tendências do YouTube ultimamente têm estado uma merda. E eu vou-vos mostrar porquê. Em primeiro, primeira tendência, está logo aqui em primeiro. Pênis português, como é que reage? Este vídeo foi carregado por Pierre Rezago, há dois dias Já tem 72.715 72, visualizações Em dois dias Isto é muito, se bem que há pessoas que conseguem mais Mas pronto Acho que isto está é em primeiro Deixem ver Deixem-me só tirar o som disto É, está em primeiro, em, do, nos populares Pronto, esse é o primeiro, está em primeiro das tendências, já é uma merda. O segundo é, Falcão se disfarça de morador de rua e joga com crianças carentes. Pronto, este tipo de vídeos assim eu não me importo tanto. Porque eu gosto de ver jogadores, etc. Pronto, pessoas famosas, etc. a fazerem este tipo de coisas. Uh, estarem com moradores de rua, ajudarem pessoas... Uh, dar a moral a pessoas como muitas destas pessoas podem ser fãs dele ele pode ir lá e, e pronto quando ele tirar a máscara ou essas coisas as pessoas ficarem contentes pronto basicamente pronto este vídeo está em segundo das tendências que eu não acho mal foi publicado há um dia uh, publicado pelo futebol sensação e já em um dia já está com 7 mil não 3.343.418 visualizações em um dia, mas este nem sequer é o pior então. ok, pronto, este aqui não é tão mal, mas pronto, vamos aqui ao terceiro que é um, um trailer de um filme que é o Alien, convenante, oficial trailer HD 20 uh, Century, Century Fox Pronto, este vídeo foi uh, uploaded pelo 20 Century Fox há dois dias e está com 8 milhões e visualizações em dois dias. Meu, se a gente tiver a monetização dos vídeos ativada, imaginem o quanto este gajo não ganha nesta merda. Mas pronto, é o, ofici é o trailer oficial de um filme, não vamos criticar, pronto. Segundo, quarto aliás, no quarto, Eu vou falar só até o sétimo, oitavo nome, por aí, um, do, do, das tendências, que é para o vídeo não ficar muito grande, até porque já está em 3 minutos e 44, ok. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, ok. O quarto... O quarto um, vídeo das tendências foi uploaded by The Voice Portugal há um dia e está com 260.492 visualizações. Este aqui não é tão mau, quero dizer é, mas não, eu estou a falar de não tão mau em termos de visualizações, porque não tem assim umas visualizações ou acessos, como quero dizer, absurdas. Pronto. Um, e o título do vídeo é: Fernando Daniel, Chandeliercia, gala final da Voice Portugal. Eu não entendo merda nenhuma destes porque eu não vejo estes programas. Mas querem que eu os diga: esta merda nem sequer era para estar no YouTube. Isto era para ficar no cantinho deles, ou seja, na televisão e nem sequer entrar na merda do YouTube. Basicamente, esta merda nem sequer era para estar aqui e pronto. Ok. Ok. Hum. O quinto vídeo. Ah lembrando que está em quarto lugar das tendências. Vamos agora aqui para o quinto. Que é uma merda que está a fazer muito... Como é que eu te explicar? Muito sucesso no YouTube. Que tem a ver com aquelas coisas das facas quentes. E, do, e das bolas de fogo. E esmagar coisas. E queimar coisas. E essa merda toda. Mas pronto. Este aqui é do YouTube português. Até me admira. Mas pronto. Iremos ver. Este vídeo foi uploaded by Dark Frame pressa de 12 mil, 12 mil quilos versus iphone esmagou tudo isso é óbvio que eu saiba qualquer coisa que consiga esmagar até 12 mil, kilo, uh, quilômetros, quilômetros, 12 mil quilos obviamente iria esmagar alguma coisa nem que tu um dois pedaços de ferro essa merda ia ser esmagada com dificuldade, magia, porque uma coisa que... Ainda por cima um iPhone, um iPhone é resistente, mas não é assim tão resistente. Um iPhone, meu, era óbvio que isso ia, ia ser esmagado. Mas eu já vi o vídeo, pelo facto de ser do YouTube português, eu vi o vídeo... Hum... Não ficou tudo esmagado, o telemóvel ficou todo amassado, ficou amassado, o que é extremamente incrível porque um iPhone ficar apenas amassado contra uma prensa de 12 mil quilos, isso é um pouco complicado, mas já aconteceu, mas já vi que ele não usou o peso todo da prensa, isso é óbvio, mas pronto. Ficou apenas amassado ele depois com uma chave de fendas e isso é que abriu o telemóvel ao meio. Mas pronto, aconteceu alguma coisa. Eu fui burro em, em, em ter visto o vídeo cair no clickbait basicamente, porque aquilo não foi esmagado, mas sim amassado. Basicamente, foi publicado há um dia e, teve, e já está com 802.693 visualizações. Não é assim tão absurdo, mas é assim, já pagava um bom salário no fim do mês basicamente. Óbvio que este youtuber tem como é que eu ia explicar, a monetização ativada porque ele faz isto da vida e yeah. já. Por isso não preciso dizer muito, basicamente ele já ganhou o salário. Ok, o sexto vídeo se não me engano exatamente, o sexto vídeo é um vídeo do youtube. Inglês ou dos estados unidos não sei mas isto aqui já foi já foi há muito tempo Eu nem sequer vou falar nisto, vou passar isto à frente porque isto já foi há o tempo Mas vou só dizer o tempo que foi publicado Este vídeo foi publicado há 10 anos e está nas tendências do youtube como assim Summerbody to love, rehearsal, George Michael e Queen Freddie Mercury Tribute, basicamente Não entendi o que foi esta merda, mas pronto, há 10 anos está nas tendências Este, o sétimo vídeo e o último vídeo que eu vou falar Não, vou falar do outro, não, mais dois, mais dois, é verdade Já estava a dizer merda, mas pronto, este vídeo que se não me engano está em número 8 ou 7 Das tendências, é outro vídeo do Youtube português, mas desta vez de outra pessoa, uh, da c 3 exatamente que para quem não sabe é a namorada do Dark Frame um, também está nas tendências. Este vídeo foi publicado há um dia e tem 89.992 visualizações, não é nada de absurdo, um, até porque este youtuber uh, não é assim relativamente tão grande ao seu namorado basicamente. Por isso é que ela não tem assim tantas views, isso é normal, compreende-se, ela tem 138 mil inscritos Por isso era é impossível ela ter assim umas views do muito mais altas que isso Agora vou falar só mais dos vídeos, deixa só ver Ok, desculpe mais tempo me calado mas era para contar aqui uma coisa Ok, aqui em nenhum Lugar temos, se não fosse filmado ninguém iria acreditar nesses fatos 3 top vídeos TV. Isto é outra coisa que eu não gosto nada do YouTube, que é aquelas coisas do se não fosse filmado ninguém iria acreditar, meu, esses vídeos, maior parte deles, não estou a dizer todos, maior parte deles são mentira. Este vídeo foi publicado há 6 dias com 4.066.602 visualizações, o que já é uma coisa absurda, em uma semana ter estas visualizações todas. Ainda por cima num vídeo que muito provavelmente é mentira, eu não vi o vídeo, nem vou ver porque eu não gosto de ver estas merdas e por isso eu não vou ver isto. Isto foi tudo só para dizer que as tendências de YouTube tão uma bela merda, completamente uma bela merda na minha opinião. O youtube em geral anda a estar uma merda, Todo, muita gente tem reclamado disso, por exemplo há pessoas que ficaram sem subscrição nos canais dos seus youtubers preferidos, etc, e ficaram e as notificações de quando o youtuber posta um vídeo, aquele sininho que o youtube meteu, bem esse sininho não está basicamente a fazer porra nenhuma por estar a enviar as notificações uh, atrasadas. Mas pronto, este tema fica para outro vídeo. Espero que tenham, espero que tenham gostado do vídeo e vou-vos deixar só um aviso muito rápido. Eu estou com um teclado novo, estou com. Eu usava o teclado e estou a usar o microfone do portátil e o teclado também usava do portátil. Mas agora não, eu estou a usar um Razer Black Window Chroma. É o meu teclado de sonhos, desde sempre, desde que eu via youtubers a usar e etc. Agora a tive a possibilidade de ter, aproveitei e tive-o. Um, meu mouse é, eu não vou deixar assim muito explícito estas coisas assim porque quem quiser ver, quem quiser saber isto vai um, a descrição do vídeo que tem lá os periféricos que eu uso. O meu mouse é um Rockat Lua, podem pesquisar e o meu microfone ou o meu headset como queiram dizer. Eu não tenho headset, tenho um microfone que é o do PC portátil, mas pronto, é isso não tenho muito mais o dizer, espero que tenham gostado do vídeo, Deixem o vosso like, lembrando que agora vou fazer mais conteúdo deste, ah já agora isto é uma gameplay por trás, mas a gameplay não é minha, a gameplay está é, tá na descrição, o criador da gameplay, que é um canal que dá gameplay for free, para fazermos este tipo de conteúdo e etc. Passem por lá, deixem o vosso like, subscrevam-se lá, subscrevam-se no meu canal também, e do meu amigo, óbvio. Uh, um, nós ainda só estamos com inscritos, ou dois, não sei. Um, nós vamos fazer vários vídeos, por enquanto ainda não começamos, só eu é que fiz este vídeo e outro. Aliás, sim, só isso, basicamente. Uh, não sei bem quantos vídeos é que já meti, mas pronto. Se não me engano este vai ser o terceiro ou o segundo, por aí. Mas bem pessoal, ok, este vai ser o terceiro vídeo, estou aqui a ver. Um, só para avisar que os jogos que eu vou trazer no canal não vão ser assim grande coisa. Uh, provavelmente vai ser mais opiniões aqui na, na minha parte do canal. Na parte do meu colega vão ser remakes, de músicas, etc. Uh, já dei um spoiler do conteúdo dele, mas já espero que tenham do vídeo. Deixe o vosso like, compartilhem, favoritem-se, gostaram muito, subscrevam-se e fui! que é uma merda no youtube e que isto devia desaparecer completamente